A FSG está investindo no crescimento e consolidação dos cursos de engenharia. A faculdade, que já conta com engenharia civil e de produção, agora passa a oferecer mais duas opções, engenharia mecânica e engenharia ambiental. do Sul, como segundo polo metal mecânico do Rio Grande do Sul, tem uma demanda grande por profissionais da área de engenharia. Pensando nisso, consolidamos a oferta dos cursos de engenharia, trazendo mais dois novos cursos para a faculdade da Serra Gaúcha, o curso de Engenharia Mecânica e o curso de Engenharia Ambiental. E para marcar o crescimento dos cursos, a FSG trouxe a Caxias os pesquisadores do LNEC, o mais importante laboratório de pesquisa em engenharia civil de Portugal. Os engenheiros portugueses palestraram no Seminário Internacional de Engenharia, que abordou a qualidade na construção civil e a mobilidade urbana. A construção não é hoje mais só para abrigar. É preciso também dar-nos conforto. É preciso também ser durável, é preciso também ser sustentável. Somos todos mais exigentes e, portanto, estas matérias têm que ser vistas de uma forma muito global e, portanto, a qualidade do que se constrói é um elemento central. O crescimento econômico só tem sentido se acompanhado do incremento de qualidade de vida da sua sociedade. Senão, efetivamente, ele é só um crescimento econômico. E é nessa perspectiva que nós trazemos os temas vinculados à qualidade na construção civil e à mobilidade urbana, temas recorrentes do ponto de vista de padrão de qualidade de vida que algumas sociedades já avançaram. E nós ainda temos muito a caminhar nessa área. Durante o evento, a FSG e o lnec assinaram um convênio para promoção de intercâmbio acadêmico entre as duas instituições. Naturalmente que temos várias hipóteses de colaboração. Uh, estas ações de formação, alguns estágios que iremos promover certamente de alunos da, da Faculdade que possam ir a Lisboa conhecer as nossas instalações e trabalhar lá com os nossos equipamentos, apoiar a instalação aqui na Faculdade de novos laboratórios, novos equipamentos, técnicos que utilizam uh, os equipamentos novos e, eventualmente, na, na prestação de serviços à comunidade da do Caxias do Sul. O sentimento, evidentemente, é de orgulho, né? isso demonstra o empenho né? e a vontade da Faculdade da Serra da Gaúcha em é, estreitar laços com instituições de referência na Europa, né? proporcionando a perspectiva de, de espaço para os nossos alunos, para os nossos professores ampliarem a sua capacidade de desempenho técnico, de conhecimento científico e, principalmente, de pesquisa. Para todos nós é muito importante só tem como agregar e é um grande empenho que a faculdade fez e eu acho que vai ser muito interessante e todos nós vamos aprender bastante. Os cursos de engenharia estão entre as opções do próximo vestibular da FSG. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 2 de dezembro.